Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso quadro que já é um sucesso. Até porque, para a gente enfrentar o exame de ordem, a gente tem que estar pronto para tudo. Principalmente, inclusive, para as pegadinhas de prova. Nós sabemos que o examinador adora colocar algumas pegadinhas, então a gente precisa ficar muito atento para não cair nenhuma casca de banana. Se você não me conhece, meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo e Trabalho. Eu estou aqui no meu canal do YouTube, que eu já te peço para você se inscrever aqui, dar o seu like, deixar o seu comentário de onde você é, qual é a sua perspectiva para o próximo exame de ordem. Enfim, se inscreva aqui, dá um like, comenta e ativa aqui a sua notificação para você receber todos os vídeos, tem muita coisa bacana, não só pegadinha de direito do trabalho, que é o caso desse vídeo, mas também de processo do trabalho, tem o nosso quadro semanal, que é o Papo das 11 para você fechar e ganhar as 11 os 11 pontos, 11 questões em trabalho, em processo, enfim, tem muita coisa legal e eu fico te esperando aqui no meu canal. Mas vamos lá, nossa pegadinha de hoje envolve o direito do trabalho, em especial o regime de tempo parcial. Você sabe que o regime de tempo parcial foi alterado. Agora com a reforma trabalhista. E uma das alterações foi a possibilidade de se fazer até 6 horas extras semanais. Se a jornada, cuidado, cuidado, porque teve alteração. Considera-se regime em tempo parcial. Aquele cuja jornada não exceda 30 horas semanais. Beleza? Sem a possibilidade de prestar horas extras. Só para você não fazer a confusão. Ou até 26 horas semanais. Com a possibilidade de até 6 horas extras semanais tá? Essa aqui é a grande alteração, mas já vou repetir isso para você Aonde eu chamo sua atenção? Vem comigo para você entender qual vai ser a pegadinha que a gente vai comentar agora Olha lá, o artigo 58A, parágrafo 5º da CLT diz assim As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas É compensação, compensação não paga e dá como se fosse descanso tá? Basicamente é isso diretamente até a semana imediatamente posterior. Eu chamo sua atenção para cá, ó. até a semana imediatamente posterior à sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então vamos lá, vou mais uma vez para você não, não ficar confuso. Vale revisar, vale recordar, lembre-se apenas nesse momento que, Será válido o regime de compensação de jornada para os empregados com jornada de até 26 horas semanais. Empregados submetidos a jornadas superiores a esse período e limitados a 30 horas semanais, não podem prestar horas extras no regime de tempo parcial. E, portanto, claro, se não pode prestar horas extras, não há que se falar em compensação de jornada. Compensação, redistribuição de horas. Eu trabalho um pouquinho mais hoje, o empregador não me paga e me dá um outro dia, um descanso, uma folga e assim vai. Tá? Essa é a ideia básica quando você pensa, quando você fala em compensação. Portanto, nessa hipótese aqui, se o empregado prestar horas extras em tempo parcial, por exemplo, numa quarta-feira, ele terá até a quarta-feira seguinte para compensar essas horas suplementares. O limite da compensação também deve ser limitado a 6 horas extras semanais, já que o próprio dispositivo com a reforma trabalhista trouxe essa hipótese. Agora, claro, caso o período trabalhado não seja compensado, você pode estar se perguntando aí, dentro de uma semana, já que foi o ordenamento que assim quis, o empregado deverá receber o valor com horas extras acrescido, é claro, do adicional de 50%, que deverão ser quitados, obviamente, no mês subsequente. Bom, Renzetti, isso aqui eu já entendi, mas onde que está a pegadinha? A pegadinha está para você não confundir a compensação do tempo parcial com a compensação do tempo integral, do tempo geral, que é dentro do mês. Olha aqui, o artigo 59, parágrafo 6 da CLT, fala assim, é lícito o regime de compensação, aqui está, de jornada estabelecido por acordo individual tácito escrito para compensação no mesmo mês. Então, a compensação semanal, a tradicional, que antes da reforma existia uma discussão muito grande acerca do prazo para compensar a jornada, uns entendiam semanal, outros entendiam mensal. Ok, então tinha muita essa divergência. Agora, nós não temos mais essa divergência. Nós sabemos que deverá ocorrer dentro do mês. Dessa forma, essa redistribuição, que é objeto da compensação, de horas, deverá respeitar o limite de 220 horas semanais. Então, é aqui que você tem que tomar muito cuidado para você não confundir, não confundir. A compensação no regime de tempo parcial ocorre dentro da semana. A compensação, em geral, ocorre dentro do mês. O que é a compensação em geral? Só para não ficar aqui nenhuma dúvida. É aquela que você diz assim, ó. por exemplo, trabalho segunda, terça, quarta, Quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo eu repouso. tá Domingo eu não trabalho, domingo eu repouso. Segunda eu trabalho 8, terça, 8, quarta, 8, quinta, 8, sexta, 8 e sábado, 4 horas. Então você está vendo aí que eu faço 44 horas semanais, é a jornada legal, é a jornada constitucional, estampada no artigo 7º, inciso 13 do texto da Constituição. Beleza. O que seria uma compensação clássica aqui? O empregador me tira do sábado, ou seja, sábado eu não vou trabalhar essas 4 horas, vou para a praia no sábado, e eu trabalho, por exemplo, mais 2 horas na segunda e mais 2 horas na terça-feira. Notem, segunda e terça, você está fazendo 10 horas, você pode pensar aí, mas há que se falar em pagamento? Não, não há que se falar em pagamento, por quê? Porque você não trabalha mais no sábado, isso é compensação, eu estou redistribuindo as 44 horas semanais, de acordo com o texto da Constituição, isso é totalmente possível, essa compensação tradicional, ela tem que ocorrer dentro do mês, diferente da compensação do regime de tempo parcial, que você já viu, que tem que ocorrer dentro da semana, é isso que você não pode confundir, é isso que pode virar uma pegadinha na sua prova, quer mais, quer saber muito mais direito do trabalho, quer fechar, quer gabaritar a sua prova, então pega seu celular agora, abre a câmera dele, mira nesse QR Code, aí vai direto no meu curso, Começando do Zero, Direito do Trabalho. Lá você tem aulas completas, atualizadas, todas as aulas postadas, e já digo, com um super desconto para você que está agora nesse vídeo. Então corre lá no meu site, Começando do Zero, Direito do Trabalho, tem processo também para você fechar, gabaritar a sua próxima prova. Volto! Você sabe, a qualquer momento, com mais uma dica de pegadinha, mais uma questão, muita coisa boa aqui nesse canal, se inscreva, compartilha, acessa aqui, já bota o seu lembrete, para você receber todas as dicas. E comenta também, e aquele like esperto. Bons estudos, sempre avante, e nunca se esqueça, é claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!